Novidades na Guerra de Clãs 2 O novo Trader chegou Muitas novidades bacanas Tudo isso você vai saber agora Sobre as Guerras de clã 2 Novidades aqui no canal Bruno Clash e aí, Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E, galera, é o seguinte: mais uma novidade pra vocês, mano. Guerra de Clãs 2. O que nós sabemos de Guerra de Clãs 2, rapaziada? O que nós temos confirmados? Quais as novidades? Mudaram muitas coisas? O Clash Royale vai mudar? Tudo vamos saber agora, galera. Porque nós estamos aqui no site do Clash Royale oficial e nós vamos saber passo a passo o que já tem confirmado e as novidades que chegaram também. Bom, muita coisa foi falada em vídeo, outras estão aparecendo agora, então vamos saber juntos Bom, temos aqui a nota, o que sabemos até agora, tá aqui do lado, tá aqui do ladinho pra vocês, hein Vamos lá então, recentemente revelamos a nossa atualização, a próxima do Clash Royale que será em agosto Então temos uma data, agosto, que já tá chegando, né? daqui 3 dias já é agosto, 4 dias já é agosto Então vamos ver o que vem nessa atualização tão aguardada do Clash Royale Royale, Vamos lá então. Clan War 2 verá uma revisão completa do recurso atual do Clan Wars, né? Juntamente com outras atualizações e mudanças na qualidade de vida, né? Então, temos outras atualizações e também coisas relacionadas à qualidade de vida também no Clash Royale. Então, não é só Guerra de Clãs. Vamos lá. Nessa postagem no blog passei pelas nossas principais mudanças Top demais, vamos passar então pro que a gente quer saber Primeira coisa que a gente tem aqui, hein Novo River Race É uma corrida do, do do rio, alguma coisa assim Vamos lá, o dia de coleta e o dia de guerra foram removidos Eles foram substituídos pelo novo River Race Cada clã agora tem seu próprio clã bot um, um, É tipo um barco do clã, entendeu? Que eles usarão para competir na River Race Corrida do, do rio, né? É, os clãs avançarão na River Race ganhando fame, fame deve ser fama, né? Pelas tarefas do Rio. Então eles vão ganhando. Não sei se vai gerar alguma coisa que chame, que chame, que se chame fame ou se é fama mesmo pelas vitórias que você vai tendo. Os clãs se enfrentarão contra os mesmos clãs durante toda a corrida no Rio para que você conheça seus oponentes muito bem. Hum, então isso é legal. Então mantém-se os mesmos clãs do início ao fim, mudando só as formas de, de, de jogo aí e tal. Os clãs podem atacar outros barcos do clã à medida que avançam rio abaixo. Ó, ó que legal. Então, pelo que eu entendi... É, você pode ir passando, e aí conforme vai passando, você pode ir encontrando outros clãs, será que é isso? Outros barcos do clã, à medida que o avançam rio abaixo. Bom, vamos entender isso aí melhor depois, hein? Ó, e tem aqui uma imagem, né, de como ele vai funcionar lá também, Tá aqui, ó, no, nessa imagem aqui. Bom, vamos lá, Clan War 2 Estações. Hum, o que será estações? A Clan War 2... A temporada de Guerra de Clãs 2 consiste em várias corridas no Rio, separadas por War Gates. Bom, beleza, War Gates, Portão de Guerra, alguma coisa assim. O primeiro clã a alcançar um Portão de Guerra, é isso mesmo, com a maior fama, ganhará os, as maiores recompensas. Então, o primeiro que chegar lá nessa corrida ganha as maiores recompensas. Quando a, quando a próxima corrida no Rio começar, você poderá, poderá continuar sua jornada. Hum, então será que você chega no, no portão Acaba, aí quando começa a próxima Você sai daquele lugar pra frente Será que é isso? Será que tem mais coisas novas? Bom, vamos ver Após a conclusão das guerras no Rio e a passagem de todos os portões de guerra, então, confirmado, né? Temos alguns portões de guerra. Provavelmente, cada portão de guerra é um nível, né? No Clash of Clans, a gente tem ali nível mestre, nível campeão. E para você chegar no nível de disputar um mundial, você chega ali no campeão 2, que é o maior nível, né? Então, pode ser que venha alguma coisa relacionada dessa forma, hein? Vamos lá, então, hein? É... Deixa eu ver aqui todos os portões de guerra, os clãs entram no coliseu de guerra dos clãs, para batalhar contra outros clãs por mais recompensas e glória nas ligas de guerra de clãs bom, então é isso, você vai passear pelos, pelo rio correr pelo rio, fazer a corrida para chegar no portão, passar por vários portões, que devem ser níveis portões níveis chegando no nível mais alto, na hora que você termina o nível mais alto, chega no portão você alcança o coliseu de guerra de clãs, para batalhar com outros clãs Pra Liga de Guerra de Clãs Aí sim, você consegue a, a, a glória na Liga de Guerra de Clãs Então, tudo isso é, é Guerra de Clãs e tal Mas pra chegar na Liga de Guerra de Clãs É só chegar lá no final E sim, isso pode gerar um campeonato Um campeonato mundial Cara, olha o nível que a gente pode chegar, hein, galera Bom, novo Decks de Guerra, hein Decks de Guerra, olha que legal, vamos lá Com o dia da coleção sendo removido, né Que é aquele dia de coleta uh, Os jogadores agora usam sua própria coleção de cartas para fazer quatro baralhos de guerras únicos, quatro decks, quatro decks de guerra. Então teremos os decks para jogar normalmente, leather e desafios e decks de guerra. Então olha que legal, tem quatro tipos de deck de guerra. Você prepara quatro decks de guerra e aí acho que você deve escolher na hora de entrar na partida. Vamos ver. Os baralhos dos decks de guerra contém 32 cartas únicas no total. Ah, tá, entendi. Então são oito em cada um, são quatro decks, beleza, 32 cartas. Você não pode ter a mesma carta em mais de um baralho, mais de um deck. Então, se você fazer um deck de Golem no segundo deck, no terceiro e no quarto, você não pode ter deck de Golem. Então são decks diferentes, Golem, X-Bow, Lava Round e Cemitério, por exemplo. E não pode repetir nenhuma das cartas entre as 32 que você usa. Olha isso, é interessante. Então não dá pra jogar só com um deck... Como alguns gostam, inclusive eu gosto muito de jogar de deck de golem Vou ter que mostrar meus dots aí de lava, de gigante, de golem de elixir Fazer umas zoeiras aí também, hein? Baralho de guerra são usados, decks de guerra são usados para completar as tarefas do rio Então é muito importante montar decks fortes, consistentes Uma vez usado o deck de guerra, ele é colocado em uma recarga global hum, Até que possa ser usado novamente Ah, entendi Então se você usar seu deck... Depois, na próxima partida, você não pode usar de novo, pelo que eu entendi, hein? Então ele tem um tempo pra poder voltar a ficar disponível pra você. Então você tem 4 decks e provavelmente você vai ter que jogar com os 4, pelo que eu entendi aqui, hein? Tem que dominar os 4. Os, os decks de guerra usam seus próprios níveis de carta, de coleção de cartões. Prepare-se para dominar quatro decks diferentes e uma variedade de cartas. Então sim, teremos que usar todos os decks que a gente montar, os quatro decks. Então tem que montar quatro decks que você goste, então... Pensem nos decks que vocês vão montar também, hein? Bom, vamos lá. Novo Tarefas do Rio. Tarefas do Rio. River Tusks é, é aquele a medalhinha de tarefas que você completa no Rio, né? É, River Tusks ganha, ganha fama por seu clã e recompensas por si mesmo. Então, seu clã ganhando ali as, as corridas, você ganha aí essas medalhas. Quanto mais medalhas, mais você tem fama. Então, quanto mais fama seu clã tem, mais rápido o seu barco... Do, do clã se move para baixo do rio Pois sua equipe é inspirada por seus novos fãs e vitórias hum, O que será isso? Novos fãs? Será que dá para torcer pel, é, pelos clãs? Tem alguma, algum evento assim? Alguma coisa? Não entendi Mas pode ser uma, uma coisa legal, hein? Cada uma das tarefas do rio abaixo exige a interação com os decks de guerra Então nessas tarefas você tem que usar os decks de guerra Batalha de barco que é aquela de barco contra barco, né, que, que você usa, que é aquele modo novo. O duelo, que é 1x1. O 1v1, que acho que o 1v1 é aquele que tem, é melhor de 3. Uh, o treinador, treinador Hum. e o estaleiro. Esse treinador e estaleiro a gente não sabe ainda, hein. Olha isso, hein? É aquele, é aquele que a gente tinha falado lá que poderia ser um modo novo, hein? Vamos ver. À medida que o Clan Wars 2 progride e cresce após seu lançamento inicial, mais River Tasks serão adicionados. Então, quanto mais vai progredindo, mais você vai ganhando River Tasks. Beleza, então temos algumas coisas que a gente precisa saber ainda. A questão de fãs, a questão de treinador, questão de estaleiro, então tem muitas coisas pra gente saber também. Vamos lá, novos modos de jogo. Ah, agora acho que ele vai falar, hein? Vamos ver. Duelo. O du... agora é só em modos de jogo. O duelo melhor de 3. Ah, então o duelo é melhor de 3, não é 1x1. Dá as maiores recompensas, então esse tem que focar, hein. Requer quero um mínimo de 3 decks de guerra no duelo. Hum, boa. Os duelos exigem que os jogadores batalhem com outros jogadores no formato melhor de 3. São necessárias duas vitórias para vencer o duelo e usam quatro decks exclusivos, então são quatro decks diferentes. Por quê? 4 decks. Tá, melhor de 3. Então, melhor de 3. Você ganha duas vitórias. Tá, GG, beleza. Os duelos são um ótimo teste de habilidade, pois quanto mais batalhas você jogar, mais precisará usar seu conhecimento sobre os decks de seus oponentes. E quais cartas eles têm ou não para derrotá-los. Então, tem que entender aí quais os, deck, quais os decks dos adversários. Durante o Rio, como você batalha contra o, mesmo, contra o mesmo clã? Se você pegar o cara ali, o mesmo cara, você pode entender os decks que eles têm também. E tentar ver ou ajudar os seus parceiros também De repente é isso Vamos entender melhor depois uh, Dois jogadores entram Um jogador sai Será que perdeu você tá eliminado Da do, do, da guerra de clãs 2? Caramba Então se perdeu você sai fora Será que é isso? Bom, vamos ver, vamos continuar aqui, vamos ver qual que é. Olha, mas novas... Tô gostando das interações, hein? Batalhas de barco, novo modo, hein? Batalhas de barco é aquele que tem x bom em cima do, dos barris ali, então. Derrote as defesas do barco pra danificar o barco do clã inimigo. Jogabilidade, player versus computador, né? Ataque barcos do clã inimigo e defenda seus próprios membros do clã. Montam defesas de barco usando sua coleção de cartões. É, de cartas, impeça que outros clãs proguidam, danificando seu barco do clã Hum, tá, então a gente tem que atrapalhar os outros clãs também tem que Roube a fama do clã inimigo e use-a para aumentar o progresso do seu clã Caramba, requer um baralho de guerra para atacar Cara, então a gente tem como tomar uh, a fama dos adversários destruindo eles Cara, que doideira, então a gente vai roubar deles Além de ganhar os nossos, a gente pode roubar o deles se a gente ganhar deles Olha que legal que eles estão desenvolvendo, hein Uh, você vai precisar de um clã, de um barco clã maior O que será que eles quiseram dizer, hein? Bom, vamos lá, vamos seguir aqui Novo trader, hein? Ó, oh, aqui lembra aquelas duas cartas que eu falei Meu, será que é pra você escolher um deck E o... pra você escolher uma carta E o adversário escolher a outra E vocês trocarem tudo os decks? Não sei, vamos ver Esse rosto familiar para os jogadores de Clash of Clans é, o, o Trader, né? O Trader é do Clash of Clans, onde você consegue trocar mercadorias, você dá gemas e ele dá alguma coisa, tem, tem, tem coisas legais lá, hein? É, oferecerá uma seleção diária de cartas aos clãs participantes da corrida no Rio. Isso mudará ao longo da semana, incluirá a negociações especiais que você não pode obter em nenhum outro lugar. Então, o Trader vai ser um cara que vai ficar trocando coisas pra gente, vamos ver. A negociação dos clãs não vai a lugar nenhum. O negociador será um local adicional onde você poderá gastar tokens, de com tokens para obter casta necessária Então você vai parar lá, não vai ter luta, não vai ter nada É só parar lá para poder pegar e trocar algumas cartas caso você tenha alguns tokens parados né? Isso é muito legal pra gente poder usar as cartas, os tokens que a gente tem acumulado né? Então complica, tá aqui ó, o exemplo do trader ó, O trader é esse carinha aí embaixo ó, que tá com as cartinhas na mão Ele é o trader do Clash of Clans, vamos lá e vamos ver como funciona Disponível por 44 minutos, entendeu? Ó, oh, tem tempo pra você trocar Aí você escolhe a carta que você quer ganhar ah, Ou escolha com o passe royale Isso eu não entendi, hein? Será? Como que funciona isso daí, hein? Escolha a carta que você quer ganhar Ou escolha com o passe royale Isso eu não entendi muito bem, mas a gente vai precisar entender Depois embaixo você escolhe a carta que você quer dar Pro trader. Então você escolhe o que você quer receber e a que você quer dar. E são três opções de dar e três opções de receber. tá? E aí você pode trocar as cartas com gemas. 5 gemas você troca as três cartas que aparecem para você dar pro seu, a, a, dar pro seu trader. Então, ah, puta, essas três cartas eu preciso, eu não posso trocar elas Você vai lá, cinco geminhas pra ele refazer e pegar outras três cartas novas O que pode acontecer é que quem, agora entendendo, quem tem o passe royale Pode ser que escolha as cartas que você quer ganhar ali, que você quer pegar Então, escolha uma das, dessas três cartas ou escolha com o um passe royale Pode ser isso também, hein, galera? E ali embaixo tem o preço, né? Trocar por uma, um token comum ali nesse caso Bom, vamos lá então, novas recompensas, todo mundo gosta, né? À medida que você progride na Corrida do Rio, você ganhará mais recompensas pra você e seu clã Quando cada River Race estiver concluída, quando acabar a Corrida do Rio As recompensas são compartilhadas entre o seu clã, dependendo se você contribuiu ou não Boa, então isso é legal, então quem contribui, participa, ganha Isso é semelhante ao baú do clã antigo, né? Ah, tá legal, com todos os membros do clã contribuindo para uma grande recompensa que é compartilhada por todo o clã. Então, quanto mais gente compartilhar, mais gente participar, maior o baú que vem no final, né? Então, é isso, tem que ajudar, hein? Ah, e aqui o último item, chegamos no último item, data de lançamento. Clan War 2, a Guerra de Clãs 2, será lançado em agosto de 2020, Observe que a atualização não será interrompida ao mesmo tempo que a temporada 14 começa, dia 3 de agosto. Então, temporada 14 começa dia 3 de agosto, mas, no entanto, na, na 14 quarta temporada, ofereceremos a todos os desafios recompensas para prepará-lo para o lançamento daquele mês. Fique ligado para mais vídeos e postagens do blog Clã War 2 ao longo de agosto Então ao longo de agosto a gente vai ter aí Mais novidades, vamos acompanhar Eu vou ficar acompanhando aqui também Mas pelo que a gente viu aqui, a temporada 14 vai ser lançada dia 3 de agosto E o, a Guerra de Clãs 2 não vai ser lançada é, na, No dia 3 de agosto junto Vai ser no meio da temporada 14 Então provavelmente eu chutaria ali Que do meio do, da, do mês pra frente Porque ele fala durante o mês de agosto A gente vai ter mais vídeos e novidades Então... Eles não iam falar isso pra. Na, segunda, na primeira semana eles já lançarem a guerra de clãs. Então eles vão dar aí algum tempo pra poder lançar algumas coisas novas que podem aparecer. Então, eu chuto aí da segunda, na segunda quinzena de agosto pra acontecer o lançamento da Guerra de Clã 2. E aí, o que você mais gostou? Você curtiu mais aí o novo baú de recompensas? O trader. Eu gostei do trader bastante. Acho que quem não tem conta maximizada vai ajudar bastante também. Esse modo novo aqui, não sei, vou precisar jogar pra poder entender como funciona. Essa questão do duelo eu achei demais, melhor de três, achei top demais. Assim como a questão dos decks de guerra, cada deck ser diferente um do outro, né? As tarefas do Rio também achei muito legal. Cara, muita coisa legal. Ainda tem a questão ali, ó, de treinador e estaleiro, que a gente não sabe o que é. Então, provavelmente, eles vão trazer algumas novidades também pra gente na sequência, galera. Bom, é isso que eu queria trazer pra vocês e queria saber de vocês o que vocês acharam. Comenta aqui embaixo, deixa aí na, nos comentários o que você achou dessas novidades da Guerra de Clãs 2 Que tá pra chegar agora em agosto no Clash Royale Muitas novidades e espero que vocês tenham curtido essas novidades Trouxe o mais rápido possível que eu pude aqui pra vocês Pra vocês também poderem saber o que tá pegando na Guerra de Clãs 2 do Clash Royale Então é isso, manos! Muito obrigado a todos! Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like Tamo junto! É nóis! Falou! foi. Ouvi dizer que quem curte e se inscreve se sai melhor nas batalhas. É, sou boato. Inscreva-se! Inscreva-se!